É, é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra. Acabou. Acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles, desculpa, aqueles eles fodem de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa? E tem que se fuder acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. E quem não tá contente, trabalhe contra a minha chegada na comissão. Tá ok?